tentado a criar todas as condições, lá está. Para que a injustiça se mantenha e se aprofunde. Que é uns poucos a concentrar a riqueza. Temos agora os resultados deste para meio trimestre deste ano, aí estão novos, mais milhões e milhões e milhões para a banca, mais milhões e milhões para a grande distribuição, lucros, meio trimestre e o povo, o povo a ser apartado, ser apartado nos salários, ser apartado nas pensões, Ora, claro, isto não pode ser, não pode continuar assim. Relativamente ao Ministro das Infraestruturas, João Galamba, qual é a sua posição, quanto é o que está acontecendo? Tem condições ou não para continuar, João Galamba? Olha, acho que o problema que enfrentamos é isto que as pessoas estão aqui a te reivindicar, que é a exigência de mais salários, melhores condições de vida. Mas é a qualidade também, Está é? em cima da mesa. Não, mas é isso é aqui o problema, o problema não é o problema de nomes, é isto ou Aquilo. o problema são as políticas, e é isso que é preciso mudar, e, rap e rapidamente, diria assim. E acho que há aqui uma demonstração enormíssima de força, de determinação, e também é por esta gente que este, é esta força que também vai mudar naturalmente o rumo político do país. E direto para a vemos aqui milhares de pessoas de todas as idades, crianças, jovens, o que é que isto poderá dizer neste dia? Olha, quer dizer que Maio está vivo, Maio tem força e que é é justa a reivindicação destas pessoas, independentemente das idades. Nós estamos aqui a exigir mais salário, estamos aqui a exigir melhores condições de vida, mas também estamos aqui a exigir melhores pensões, o aumento geral das pensões, até com efeitos imediatos retroativos de janeiro, naturalmente, e por isso é que tem esta, esta dimensão toda. É a dimensão, a quantidade, o número, a diversidade das idades e a forma como a gente está, determinada e confiante. Que é, independentemente dessa não vontade da alteração da política, o que está a demonstrar todos os dias é que é com a luta destes trabalhadores nas empresas, nos setores, que estão a conseguir consagrar aumento de salários e de direitos. E, portanto, é uma luta que vale a pena. É não insuficientes. Claro, sempre insuficiente, de fato, mas é assim, é insuficiente, mas estão muito para lá daquilo que o Governo e que o Patronato queria dar e, portanto, isso é uma coisa que é preciso também valorizar muito e, e, e também nos dá uma certa… dá-nos muita confiança e determinação de que esta força que está aqui na rua hoje é uma força que vai continuar a exigir e reivindicar. Só mesmo para concluir, em relação a esta posição de António Costa, ainda quase em encaio ao caso de João Galamba, está em silêncio António Costa até agora e temos aquela posição de Marcelo Rebelo de Sousa, que comentário lhe merece, Um tema de atualidade? Olha, faço um comentário assim a, a António Costa, não digo nada. Está em silêncio. Tem em silêncio portanto, é maior. Devia dizer qualquer coisa, António e nós, nós, no sábado, também fazíamos referência a isso. diga mais cedo ou mais tarde um vai ter que dizer alguma coisa. Mas acho que perante o que está aqui a ver, perante esta determinação, perante estas justas reivindicações, o que era preciso que o primeiro-ministro falasse das soluções para o país e não propriamente perder tempo com coisas laterais, são importantes, mas são laterais, na vida das pessoas.